Ai Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje a gente vai no shopping Que a gente vai lá no hum. cinema Ver Esquadrão Suicida 2 em comemoração ao Dia dos Pais Então a gente vai lá, gente, ver esse filme que eu tô querendo muito ver Eu acho que... não sei, gente Vamos ver como é que vai ser Porque tá muito colorido e tal Vamos ver como vai ser, gente Gente, antes de começar o vídeo eu quero dar um recado aqui pra vocês muito importante Sim, né A gente saiu A gente foi no shopping A gente foi no cinema Primeiro e, né, A gente tá errado De ter saído De ter ido no cinema Mas A gente saiu Porque era dia dos pais A gente quis dar Meio que um, um dia legal Pro meu pai Né, gente Outra coisa A gente não foi no cinema normal A gente foi no prêmio Então Tinha pouca gente no cinema e Gente, eu sabia Que ia ter pouca gente Porque a gente meu pai olhou no site pra ver quantas cadeiras tinha e ele viu que tinha muita cadeira disponível hum, beleza, maravilha a gente foi, e não foi na primeira sessão foi a segunda no máximo a terceira gente, mas eu acho que a gente foi na primeira sessão, porque menos gente passou por ali, tem menos risco a cada sessão eles limpam o um cinema, deixa tudo uma maravilha né, e a gente ficou demais que era o filme inteiro, só quando foi comer pipoca que não né minha mãe tava assinada, meu pai também, só eu que não tô, tá? Nós três já pegamos Covid Olha o um ratinho aqui O um ratinho aqui Eles eu acho que talvez pegaram Covid Duas vezes e eu uma Hoje em dois anos É a primeira vez que eu vou no cinema Tô levando a chave do carro pra trocar por pipoca Pipoca no cinema é muito caro, então eu tenho que dar o carro Esses dois estão mimindo aqui Olha, eu vou lavar a casinha deles amanhã Aqui gente, já acabamos de Chegar aqui, ó no Mac. Olha, dá um lanche de graça aí pra minha filha que eu tô fazendo propaganda, tá? Agora a gente vai ali. Não, não, não. Minha mãe... Agora eu fico... Aqui, gente. Acabou de chegar o nosso lanche. Acabamos de chegar aqui, gente, no shopping. Ai, comi muito. Comi <risos> <O ano de risos> muito, bebeu muito, bebeu é. muito refrigerante free, free refill. É. Agora vamos tentar aqui um free estacionamento comprando no mercado E cadê meu pai? Ela lá Vai variar, ele voltou. Cada um com essas doidinhas. Toda vez ele volta pra poder ver Se tá fechado o carro tá a tá casa tá fechado doideira. Essa daqui é a saída Ué, Só a gente entra pela saída aqui é melhor Gente, agora a gente veio aqui pro meu pai Acho que pegar o ticket, alguma coisa assim O cinema é ali Aqui, gente, agora a gente passou aqui na Marisa rapidinho. Enquanto não dá hora, né? E meu pai foi no banheiro. Ele nem percebeu ainda. É. É. É. É. Operação já, papai. Gente, estamos observando. Olha o Olha Mas sai da frente, mulher. Hã? Ele viu? Ah. Eu queria pegar um bichinho de surpresa é. pra ela. Eu sabia. sabia que você queria fazer isso. Eu sabia que você queria fazer isso. Tema não vai hipnotizar. É. É. E roda para lá. E lá. a palavra. <risos> Tentei pegar um tá porquinho bonitinho um pra ela tá, que eu vim pra É o Olha aquele porquinho lá do pijama, tá vendo? Ah, tá. Eu queria pegar ele, tentei duas vezes nele, não deu, tentei no outro. É. Nossa, cara. É. Ah, que é. Muito Ai, lindo. Nossa, cara. Não Vamos, não. Vai, meu, vai? Não, bonitinho. Tcherny. Olha lá, Biela. tá crescendo. Que ah, aqui, ah, que assim. Tem? É, gostosinho pra eles. Ai, que lindo! Você é... ah, tem pelo Olha ah, meu! <risos> meu! <risos> Ai, ela, A né? linguinha! É. é meu neto. <risos> <risos> Estamos numa lojinha aqui, gente. Olha lá. Aqui, gente, é aquele polvim do TikTok. Tem aqui. Ali, gente, meu pai foi comprar pipoca. Gente, a gente tinha achado que o cinema, do a parte do prêmio tava fechada, porque tá meio apagado, a parte da pipoca e tal, as é entrada, e tá com uma linha assim. Só que aí a gente perguntou aqui na parte que não é prêmio e viu que é aqui compra pipoca, aí... Doido. aí lá é só entrar. Mas o meu pai tá voltando aqui, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo, mas vamos ver. Ah, tá. Um lá pra mim... Ué, que gente, <risos> não tem fosso. Aí, gente, estamos no banheiro. Olha, gente, tantas coisas que eu tô segurando. <risos> tô meio bom assustão. Nossa. Olha que bom. Bu... Tem pouca gente, mano. Olha lá ele lá. <risos> olha que da hora. Achamos. Gente... Gente, olha como é aqui é bem, é bem maior do que a outra A tela é muito maior muito. E ofertas do aqui E é isso, gente Daqui a pouco vai começar Acabou o filme, gente Olha como é aqui <risos> estamos indo. Gente, estamos aqui agora no mercado, que é dentro do shopping. <risos> e é comprando isso. Comprando <risos> Vamos comprar algumas coisas e vamos embora. Macarones, macarones. E gente, eu esqueci de falar para vocês o que eu achei do filme. Bom, gente, o que eu achei do filme, eu gostei muito, gente, eu gostei muito do filme. Eu achei que não ia gostar, porque eu tava vendo o trailer, eu vi o trailer e tal, e eu vi que é uma coisa muito colorida, sabe? Para mim, o quadrão suíço não era isso, sabe? Era um negócio mais... É... Mas acabou que eu gostei, gente. Gostei muito dos personagens. A Chloe, não sei se é assim que fala o nome dela, gostei muito. Ela é minha preferida, depois da... Ai, ah, gente, não sei nem como falar aqui o é meu preferido lá. Porque eu gosto muito... A Lerquina, claro, em primeiro lugar. Mas gostei muito do... Do tubarão. Gostei muito da andoninha. Gostei muito mais quem. Ai, gente. Eu não tô lembrada. ah eu tinha gostado do cara das bolinhas também. Né? Só que não falar, né, gente. Que acontece com ele. <risos> não spoiler. Gostei muito de todos os personagens. O personagem, que é esse daqui. Que eu esqueci o nome dele. Ele... Eu achei que ele só... Pegaram o, o personagem do Will Smith no filme 1 Pegaram outro homem pra fazer E colocaram lá o personagem E a filha dele também Pegaram a filha do, do Will lá do primeiro E botaram lá Porque, gente é o, Pra quem viu o filme 1 sabe do que eu tô falando É a mesma coisa do, do personagem do Will Lá no Esquadrão no, no, no Suicida 1 Se não me engano, o nome dele lá era Pistoleiro e nesse tem um cara muito, tipo, gente, é a mesma coisa, sabe? Pegaram a... Nossa, só que eu gostava muito mais do outro, porque é o original, né? Foi o primeiro, é o Will Smith. E ele era mais legal também. A filha dele, a história com a filha e tal. Aí é esse daí, eles só pegaram e pegaram uma pessoa e imitaram o um personagem que eles tinham feito no um Achei muito, tipo... Pra quê? Por que não chamaram o próprio Will, sabe? Teve o Dick Floyd, que já era do 1. Por que não chamaram o Will, que era do 1 também, sabe, gente? Seria muito mais legal, eu, eu acho, do que terem colocado... E essa história da filha ser presa, não sei o que, fazer um com a filha dele de verdade, sabe? Só que ela é um pouco maior agora. Seria muito melhor, gente, do que terem, sabe, substituído o Will. Não dá nem pra falar. Ah, não, ele foi substituído porque ele era um ator ruim gente Will Smith, Will Smith, mas é claro, né, gente, eu gostei muito do filme, mas assim, não substitui o primeiro, eu prefiro mil vezes o primeiro do que esse, mas eu, não mil vezes, mas assim, eu prefiro o primeiro do que esse, mas esse é muito legal também, gente, pra quê, mano, um curinga é tão legal, tipo. Pra quê, mano? curinga tão legal. Eu estou falando enquanto tem tenho um... Enquanto eu tenho um topolino olhando pra minha cara. Não sei se vocês escutaram ele fazendo... Quando a gente tava lá comprando a pipoca e tal, acho que meu pai teve que assinar um papel confirmando que ele deixava eu assistir. Porque eu tenho 14 anos e provavelmente a classificação do filme deve ser, sei lá... 16? Deve ser, não sei. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Clique em gostei que ajuda muito, muito, muito mesmo. Sério, vocês não tem noção no quanto ajuda. Se inscreva no canal que ajuda muito também, bastante. E se você puder, tiver alguém pra compartilhar o vídeo também, fala assim, ei, pessoa, olha esse vídeo aqui que... Vlog. Se os comentários estiverem ativados, escrevam aí se vocês já viram o filme do Esquadrão é Suicida 2 ou não viram. Se vocês viram, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Um beijo e tchau!